E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link tá aí na descrição. Aparece lá pra gente fazer umas corridas. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5. Tudo selecionado e atualizado para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder essas dicas e as próximas também. E ontem, durante a nossa live, a gente começou começou a pesquisar quando foi que o Mike Brown parou de aparecer nas lives do update que eu sempre trago aqui para você inclusive em um dos vídeos dessa semana eu já mostrei todos os carros que a gente vai pegar nesse update depois dá uma olhadinha aí tem muito carro legal então eu sempre ficava perguntando para galera durante os updates cadê o Mike Brown e alguns membros que sempre apareciam e pelo que a gente andou pesquisando a última vez que o Mike Brown tinha aparecido com mais frequência foi naquele update onde ele anunciou A expansão da Hot Wheels Depois ele não apareceu mais Então isso descarta a hipótese Que eu já sabia né? Que muitos jogadores que não estão acostumados O pessoal achou que o Mike Brown Do nada teve a ideia De criar um novo estúdio Criou um site de um dia para o outro E chamou todo mundo e todo mundo foi embora Não é assim que funciona Com certeza o Mike Brown já deveria ter planejado isso Há um ano atrás no mínimo Já deve ter conversado com todos os membros da Playground Games e com certeza a gente já tem novos diretores lá só que não foi anunciado o nome de ninguém quando eu ficar sabendo eu vou trazer aqui para gente e pode ficar tranquilo que os dinossauros do Forza Horizon estão lá ainda tá o Ralph Fulton que sempre fica escondido mas apareceu na comemoração de 10 anos ele é diretor de criação desde o Forza Horizon 1 e os jogos que ele já fez que eu conheço é o Dust Rally de 2009 Grid de 2008 Fórmula 1 de 2010 que eu tenho até hoje e tem outros jogos também que eu não conheço eu de mundo aberto. Esse cara é tipo o diretor do Gran Turismo, ele não vai largar o urso nunca. Tem também o diretor de operações Trevor Williams, que ele trabalhou em diversos jogos, mas depois que ele entrou no projeto de 2009 do Forza Horizon, ele tá até hoje como diretor operacional. E a cereja do bolo é a equipe do Forza Motorsport que dá assistência ao Forza Horizon desde o Forza Horizon 1. É por isso que a gente tem a mesma física e a gente não tem o problema do Need for Speed que toda vez troca de desenvolvedora e acaba mudando a física e acaba separando a comunidade. O Forza Horizon ainda está em boas mãos, para tristeza de muitos haters. E por falar em Forza Motorsport, hoje, exatamente às 7 da manhã, o Xbox e a Bethesda apresentam um evento chamado Developer Direct, que vai ser apresentado na quarta-feira, dia 25 de janeiro, e olha só, proporcionando aos fãs uma visão interna de alguns jogos que chegarão ao Xbox PC e Game Pass nos próximos meses, tá? E quem tá incluso nesse evento da Bethesda é o nosso querido Forza Motorsport, que vai ser Apresentado pelos desenvolvedores do estúdio da turn ten que fornece a física para o nosso querido Forza Horizon, o evento vai ser concentrado em apresentar os recursos dos jogos, vitrine de jogabilidade estendida, ou seja, vai ser apresentado uma gameplay do novo Forza Motorsport. E se tudo der certo depois do evento, pode ser que apareça uma demo já para a gente baixar e ficar curtindo o Forza Motorsport até o lançamento do próximo. Esse Forza Motorsport ele tem chance de já apresentar uma demo pra gente, porque é um jogo que já estava pronto no ano passado estava no processo de afinação e não foi lançado às pressas que nem o Forza Horizon 5, que com certeza não passou pelo processo de afinação que é onde você detecta bugs e erros no jogo e outra coisa interessante, como vai ser apresentado o novo Forza Motorsport dia 25 de janeiro agora com gameplay e informações relacionadas ao jogo, a janela de lançamento da primavera que vai até o mês de junho, pode ser confirmado nesse dia 25, tá? Então provavelmente a gente vai ter o nosso Forza Motorsport aí até no mês de junho, porque depois de anunciar num evento desse em janeiro, eles não vão virar e falar que estão apresentando um jogo agora em janeiro para lançar em outubro, né? Para quem não sabe, a desenvolvedora do Forza Motorsport, a Turnitem Studio, que fornece a física por Forza Horizon, eles disseram que estão trabalhando duro nesse novo Forza Motorsport, eu acredito, porque desde dois 2018 eu tô trazendo informações desse novo Forza Motorsport. Esse Forza Motorsport, ele foi construído a partir do zero, tá? Não tem nada de reciclado. O foco desse novo Forza Motorsport é para os consoles da nova geração. Xbox Série S e Série X. Para quem é dos consoles da geração passada e muitos que optaram por comprar o Xbox One X no lugar do Série S, com certeza o pessoal vai poder jogar pela nuvem, tá? O novo Forza Motorsport vai contar com recursos que não é possível rodar nos consoles da geração passada Cara, e eu acredito que o Forza Horizon 5 pode trazer aí uma informação legal pra gente a respeito da expansão nesse mesmo dia aí do evento da Bethesda, porque eu acredito que eles vão querer aproveitar um evento desse tamanho, que tem um público muito grande acompanhando, eu acredito que eles vão aproveitar para lançar uma expansão do Forza Horizon 5, essa é minha opinião, tá? se você acha que não, deixe nos comentários, porque eu acredito que eles vão querer aproveitar um evento de, de jogos, eu não sei quais vão ser os próximos eventos de apresentação de jogos desse ano, mas eu acredito que esse que faz parte da Xbox pode ser um evento interessante, interessante para apresentar uma nova expansão para o Forza Horizon 5 e faz muito sentido se a gente for olhar as datas porque esse evento que vai apresentar o novo Forza Motorsport as gameplays vai ser no dia 25 que vai ser numa quarta-feira se eu não me engano é na quarta-feira e no dia 26 a gente vai ter a apresentação dos updates do Forza Horizon 5 que sempre ocorre para a gente no finalzinho do mês eles mostram qual que vai ser os prêmios e os desafios dos próximos eventos sazonais então se a gente ligar esses pontos Faz sentido aparecer do nada. Lembra quando apareceu a gameplay do Lego? Do nada apareceu lá a expansão do Lego e assustou muita gente. Eu só gostei das pistas do Lego. Gostei muito do mapa e tal. Mas eu não gosto do formato dos carros. Mas o mapa em si é muito bom. Deixe nos comentários se você gostou ou não. Então eu acredito que a gente pode ter uma surpresa como essa. Deixe aí nos comentários se você acha que sim ou que não. Será que a gente vai acertar? Ou será que eles vão deixar para apresentar essa expansão em um próximo evento de contato? Consoles, eu não sei qual que vai ser o próximo evento de consoles, não de jogos, né? Para consoles, desde o ano passado, muitos jogadores e o pessoal que pesquisa tá dizendo que pode ser que apareça uma ilha da fortuna 2.0. Tá, deixa nos comentários o que, que você gostaria que aparecesse pra gente, se fosse algo mais real que nem a ilha ou algo mais fictício que nem o Lego. Tá, então é isso. Eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, aproveita a lista de dicas dicas na descrição se você quer se livrar do energético na descrição do vídeo tem um link da overclock meu cupom de desconto se você não conhece o produto é um produto para você ter mais foco nos jogos nos seus estudos mais disposição durante o dia 90 miligramas de cafeína 100% natural e sem açúcar beleza até o próximo vídeo